Oi, eu sou o filha da puta, da sério. Você está no dia filha da puta e você está assistindo ao dia da gente ano. Oi, eu sou o filha da puta, da sério. Você está no dia filha da puta e você está assistindo filha da puta no dia do ano.